Vamos lá, então pessoal, ó, o sorteio. Aqui já estou no sorteio para sortear as duas unidades, hein? Vou fazer dois sorteios seguidos. Ó, não, na verdade dois ganhadores, tá? Então, sortear, ver resultado. Esse resultado vai estar tá aqui embaixo também para que vocês possam ver. Então quem ganhou foi o Cauê Matos e Lucas Ranieri, tá certo? Então vou entrar em contato com eles aqui, com o Cauê Matos e com o Lucas Ranieri. E se alguém tiver dúvida tá aqui embaixo o link, tá? Para quem não, para quem não conseguiu ganhar, também tem o link do sorteio, o link do desconto, tá? De 15% para que você possa fazer a aquisição da sua entrada no Marketplace Conference, tá bom? Beleza? Valeu, galera. Um abraço.